Eu não esperava que o Brasil, dez anos depois, fosse estar pior do que quando eu peguei o Brasil em 2003. Eu não esperava que a fome voltasse ao Brasil. Foi motivo de muito orgulho quando a ONU anunciou publicamente que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Foi com muito orgulho quando a ONU recomendou que o programa Bolsa Família... Considerado o mais importante programa de inclusão social Fosse referência para todo o terceiro mundo É esse país que nós estamos vendo Com 19 milhões de pessoas passando fome E esse estudo mais profundo mostra que além dos que estão passando fome Sabe, de verdade, tem mais 116 milhões Que estão vivendo um momento de insegurança alimentar Porque não conseguem consumir todas as calorias e as proteínas necessárias